Olá, tudo bom? Nesta aula estaremos vendo como revelar imagens em RAW. As imagens em RAW são arquivos originais das máquinas profissionais. As máquinas fotografam em certas extensões para que a gente possa ter mais facilidade na hora de revelar. É como antigamente tinha o Cromo, que tinha, saía o negativo e tinha que ir para um laboratório revelar a temperatura e tudo mais. Hoje com o digital isso ficou até um pouco mais simples e mais fácil. Onde a gente consegue é, ter uma facilidade para arrumar foco, arrumar cor. Vamos lá dar uma olhadinha como que é isso. Então estou aqui ó, dentro do Bridge. Vou selecionei alguns arquivos aqui para a gente dar uma olhadinha. Vou arrastar aqui para o Photoshop. Ele identifica que esses arquivos são originais da máquina, ó, .cr2. .cr2 são arquivos da Canon e ponto .nef da Nikon. Também temos outras extensões aí no mercado. Então vamos dar uma olhadinha aqui ó, em algumas imagens, como serão, ela será revelada. Então o Camera Raw é um plugin do Photoshop, também temos algumas ferramentas aqui em cima e algumas opções aqui à direita. Aqui embaixo aonde a gente vai direcionar para onde vai salvar e aqui também alguma setagem do tamanho que a gente quer revelar a imagem. Ela pode ser aberta em Smart Objects Daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso Ou até 16 bits A gente pode escolher o perfil aqui de cor Se a gente quer mudar o tamanho dela A gente pode estar redimensionando ela aqui Se precisar usar um Sharp no final também Uma certa porcentagem Então vamos lá é, Ao abrir uma imagem no, no Camera Raw a gente consegue usar os atalhos de Photoshop, então se eu quiser colocar ela aqui a 100%, Command Option Zero, ou simplesmente aqui também tem a opção. Ó. Como de Mais, também vai dando zoom, como de Menos, tá? como de Zero, preenche a tela, é o mesmo atalho lá dentro do Photoshop. Então aqui à direita, olha, eu vou dar dando uma passadinha aqui, mais ou menos, como eu gosto de revelar as imagens. Embora a temperatura, a saturação é, é muito pessoal, né? Às vezes tem pessoa que gosta de imagem mais quente, outra menos quente. Mas embora tenha um padrão no mercado que para comida a gente deixa ela um pouco mais amarelada, mais quente, né? Então vamos lá. Nessa imagem aqui, ó, temos o foco aqui no centro. Ela está desfocada naturalmente, né? Então, é, aplicando aqui, ó, a exposição, a luminosidade, tá? De... Do... Da imagem ela clareia, escurece. Que a área de contraste, shadow. Eu normalmente aplico aqui um automático e dou uma olhada no resultado se tem alguma área que danificou, por exemplo, a área de sombra, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, temos aqui ó, a área de sombra para ter mais detalhe. Aqui ó, a área de sombra, temos aqui ó, altas luzes. Podemos aumentar o contraste e a exposição, ó. até mesmo a temperatura, podemos mudar aqui, ó. mais amarela. Tá? Então, com isso, se eu apertar aqui ó, para revelar, eu posso deixar ela em Smart Object ou redimensionar o tamanho, como eu já falei. Então, na hora que a gente coloca como Smart Object, vocês vão dar uma olhada que ela vai abrir no Photoshop, ó, eu vou abrir essa imagem aqui agora. Open Image. Ele abriu aqui no Photoshop, como ela é Smart Object, ele vem com esse ícone aqui. Ó. Isso quer dizer que eu posso voltar a qualquer momento, agora eu posso salvar a imagem, né? eu vou jogar ela aqui PSD, então é aconselhável sempre a gente vai tratar uma imagem, salvar ela em PSD para que tenha as camadas. Né? Então, para ter camada ou é PSD formato do Photoshop nativo, ou .tif. Então vamos lá, salvar um PSD. Tá? Vamos fechar ela. E aí vou abrir ela novamente. Ó. Então, lembrando também ó, que todos os arquivos, quando são revelados, ele guarda um XMP. Esse XMP quer dizer como que você... É, guarda a característica de revelação da sua imagem. Então aqui está escrito tudo está registrado todos aqueles ajustes que nós fizemos então eu vou abrir aqui ó, o PSD que a gente revelou como ele foi é, revelado como Smart Object a gente tem essa opção de clicar aqui duas vezes e ele vai de novo lá para o Camera Raw onde a gente pode revelar ele novamente ó. fazer mais alguns ajustes nele tá? então temos aqui a área de de curvas dentro do, dele O Sharp também, né? Então a gente pode... Apertando o Option, vocês vão verificar, ó Que aparece ele em PB E na área aqui, ó vou colocar 100% pra vocês darem uma olhada Aqui, ó Então vamos arrastar aqui com... vamos, Ó, nessa área aqui é onde tá o foco da imagem Eu posso apagar o preview do ajuste E vou aqui, ó um option vendo até onde eu posso forçar o foco, a mesma coisa aqui, ó, detalhes, e aqui dá para mascarar alguma área que ele força um pouco, Vou jogar um pouco mais de força aqui, ó. ó sem o foco, e agora com o foco, então ele dá uma melhorada ali, no foco da imagem, vamos voltar para ela um pouquinho mais amarela fica mais bonita. Aqui muda a cor, saturação, tem aqui a usar a distorção se precisar quando for uma imagem em perspectiva, né? normalmente prédios, panorâmicas, aqui a trabalhar um pouquinho de grão quando precisar, aqui fala da, de alguns ajustes também na área de sombra, é que normalmente esses ajustes eu faço no Photoshop, né? eu só mostrei para vocês a escala aqui, para salvar Dentro né, do Smart Object Então se eu der um Open agora Ele já não vai mais abrir como Smart Object Uma outra opção é Save Image aqui, ó. Eu posso direcionar um lugar aqui ó, Onde as imagens vão estar tá caindo lá dentro tá? Então ela pode ser revelada Tiff, PSD, JPEG é, A qualidade do JPEG eu posso até estar tá revelando mudando o nome do arquivo, ou usando o mesmo nome, ou mudando o nome dele. Se isso aqui é um lote de imagens, né? vamos lá, abrir várias imagens, então, se eu tenho aqui ó, todas as imagens em RAW, vou jogá-las aqui, então você vê que elas, revelam, elas aparecem aqui do lado. Ó. Deixa eu dar uma rotacionada nessa aqui, deixa eu ver se a gente consegue aqui, pronto. Então, vamos supor que eu queira aplicar o Sharp em todas. Então, eu já apliquei aqui o Sharp nessa, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Um pouquinho para cá. Até aqui. Um pouquinho de máscara. Então, se eu quiser aplicar para todas, eu seleciono todas. Sincronizar somente o Sharp. Vamos ver onde ele tá aqui. Aqui o Sharp, tá? Então vamos deixar aqui, ó, Sharp. Vamos tirar todos e deixar só o Sharp, tá? Aqui, vamos deixar só o Sharp por enquanto para dar uma olhada. Então dessa forma eu dou OK e já foi aplicado aqui o sharp ó. então quando entra esse ícone mostra que a, a imagem já foi aplicado um ajuste ó, tava aqui ó, sem sem o sharp um pouquinho desfocado agora com o sharp começou a pegar foco vamos ver esse aqui ó. sem o sharp agora com o sharp então assim já começou a melhorar o foco então vamos ver o que, que a gente pode arrumar de cada imagem então, voltando aqui, ó, aplicando um automático, ele já faz alguns ajustes, né, de brilho, contraste. Para essa imagem, eu acho que tá bacana. Vamos ver se a outra tá faltando um pouquinho de contraste, ó. Então, ele, além de aplicar o contraste, temos também aqui, ó, deixa eu ver onde é que é, ó, a vinheta. Nós... É, aqui ó, vinheta não é as cores um pouco mais vibrante. Ó, ó como melhorou bem. Ó, deixar aqui ó, tá vendo? Então ela, esse vibrance deixa as cores mais vibrantes. É diferente de saturação, porque a saturação começa às vezes a solarizar, forçar demais. Então eu posso vir aqui ó, na nesse tom aqui, diminuir um pouquinho. Ó, tom do verde, tá ou aumentar, né? Se ele foi muito E cada imagem, ó Nessa daqui, por exemplo Se eu quiser deixá-la bem neutra Pegar aqui o conta-gota, né? Deixa eu ver Acho que é esse aqui, o white balance É, batindo a área de cinza E ele vai lá e neutraliza Deixando a invasão que estava um pouco de amarelo mais neutra Vamos aplicar aqui o automático, ó Já melhorou A mesma coisa aqui, ó Ó lá Cliquei aqui no cinza, ele já dá uma neutralizada nas cores, aplico aqui um automático, vejo se tem a necessidade de mais alguma melhorada aqui, ó. então aqui ó, altas luzes, exposição, vamos abrir um pouquinho mais, contraste e área de sombra, tá vendo, a área de sombra aqui em cima, como começa a vir detalhe pretos. Vamos ver. Aqui esse rapaz, ó, vamos dar um clicada aqui já deu uma acertada na cor. Vou puxar um pouquinho mais aqui, um pouco mais de contraste. Então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado para não forçar, né? Porque depois que mexeu muito aqui, não tem como ficar voltando, caso você não abra como um smart object. Então, não forçando muito aqui, deixa pra fazer os ajustes lá no Photoshop em camadas que se passou um pouco fica fácil refazer, arrumar. Então, vamos tirar um pouquinho do amarelo aqui, ó. Ficou melhor. Ó, essa imagem tá um pouco escura. Quer ver como ela vai melhorar bem, ó. Então, vamos diminuir um pouquinho aqui. Altas luzes deu uma estourada. Então, aqui, ó. Ó, lá em cima, tá vendo? Nessa região a mesma coisa no, nos pretos ó. aqui está um pouquinho escuro dá para trazer um pouco mais de detalhe para cá ó, veio mais detalhe ó. preview então dessa forma a gente é, tem um ganho vamos aumentar um pouquinho o contraste dela aqui. pronto, melhorou ó, essa imagem está bem fria né? então foi fotografada com a temperatura fria Eu vou bater aqui na invasão do Deu uma ajustada na cor Vamos pro automático E ela começou a estourar um pouco aqui ó. Então, ó, altas luzes ó, Trouxe um pouco de detalhe Vamos dar uma esquentadinha na pele aqui da, da criança tá? Então é isso Agora eu quero salvar todas ó. Eu Posso selecionar todas aqui Save Eu vou lá selecionar a minha pasta Onde estão as imagens Nesse caso, vamos supor que eu queira todas em... Ó, PSD. Vai usar o mesmo nome do arquivo. E vou dar um save. Ao darmos o done, ele mostra aqui, ó, as imagens processando, ó. Processando nove imagens. É, isso quer dizer que ela está sendo revelada. E começou a ser salva na pasta onde eu joguei aqui, ó. Salvo salvou essa, salvou o cachorro, ela vai caindo aqui dentro, ó, pronta para abrir no Photoshop e trabalharmos. Então, essa opção do Smart Object eu, em particular, não uso porque ela acaba pesando, né? o arquivo fica um pouco pesado. De... E algumas opções para trabalhar em Layer também não facilita. E é isso aí, vamos para outra aula aí, até mais. Obrigado.